Muito alto. E a Prefeitura, gente, diante dessas é, reclamações aí a respeito da taxa de lixo, a Prefeitura diz que os contribuintes que não estiverem concordando com os valores podem solicitar a revisão é, da taxa de lixo. Entre os questionamentos dos moradores de Três Lagoas a respeito da taxa de lixo está a diferença entre os valores cobrados por moradores. A diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa, explica o porquê desta diferenciação. Os valores diferem até porque os fatores de cada unidade geradora, vamos chamar assim os imóveis, né, o munícipe, também varia. Um dos principais fatores né, da memória de cálculo da taxa de resíduos sólidos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 Tá, então, que, funciona assim, se é naquela na, determinada residência, é num bairro mais nobre, se consome mais lixo, se produz mais lixo, é mais ou menos com base nisso que é feito os cálculos? Isso, a memória de cálculo, ela leva a critérios e fatores. Né? Então, o principal fator é o consumo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 para solicitar a revisão dos valores. O mesmo também pode acontecer com quem não concorda com a taxa de lixo vinculada à conta de água. A desvinculação também pode ser solicitada no departamento de tributação.